E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. É ar quente com umidade? Não dá certo, não. O resultado é chuva. E ela aconteceu e acontece ainda agora em alguns pontos do norte do estado de São Paulo, também no sul, na divisa com o Paraná. E durante o dia, até às 10, 11 horas, pode acontecer na sexta-feira, em pontos do litoral, a qualquer instante. Depois vem sol, períodos de melhoria, e isso vai ser uma constante no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo. Tem períodos de aproveitamento, pode dar praia, claro que vai dar. E vai ter sol também em vários momentos, mas sempre com essa nebulosidade variável, que parece que vai chover aí, não chove, mais bem à tarde. Ontem choveu muito em Caraguatatuba e pode chover novamente isoladamente no litoral à tarde, no interior nem se fala. interior está demais, está chovendo direto. E a situação é de aproveitamento, mas com precaução, tá bom? Calor, clima abafado, 32 no litoral na capital, 34 no interior. Um abraço a todos. O aumento tempo.